Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos Man of Duty! Se você perdeu o vídeo anterior é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Em 1940, a Inglaterra consegue deter o avanço e a guerra aérea termina em derrota para a Alemanha nazista. Um grupo de soldados inimigos recebeu ordens para acabar com você e seus homens. Sua missão é resistir à ofensiva inimiga. Escute-me, oficial. Interceptamos uma comunicação. Um grupo de soldados inimigos está aguardando o um sinal da rádio para invadir o local. Quero que antecipe a invasão e contra-ataque os reforços inimigos. Sabemos que um tanque virá com eles. Mantenham a posição e destruam esse tanque. Depois peguem o um veículo e escapem nessa direção. O oficial. Quero que todos voltem vivos. Boa sorte! Nessa missão temos Boina Verde, hum? Sapador yes, sir? e o Condutor. Yeah. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Essa já é a segunda missão. Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente. Meus personagens favoritos do comando são o sapador e o condutor. E nessa missão você vai descobrir porquê. Muito bem, soldados. O plano é o seguinte: vamos atirar uma granada nesse local e aproveitar a confusão para seguir nessa direção e eliminar todos os inimigos no caminho. Depois eliminar a esses. Pegar o carro. E eliminar aquele outro. Posicionar o carro para escapar. E o barril explosivo para destruir o blindado. Isto feito, entrem no carro e escapem nessa direção. Entendido? Em frente! Yes, Sim, senhor? Ok, senhor. I'm afraid Para yeah. quem gosta de comandos, esse jogo aqui é praticamente uma expansão do primeiro comando Toma. Já caiu um monte, sure já think. caiu um monte. Yeah. Okay. Finished. Consider it done, boss. Finally, some action. No problem, man. I'll be right there. Consider it done, boss. É hey, hmm. sir. Okay, sir. Sure thing. Viu ali, livre. Você Finish. vai ver que eles adaptaram as missões Okidoki. do Comando 2 para o Comando 1. e ficou incrível. Hmm. Afirmativo, Affirmative, sir. I'll be right over. Fine, sir. Right away. Hum... Toma vai, vai, vai, vai, vai Passa a foca nele Isso Vai, um pega o barril E o outro entra no carro Vamos atropelar Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso Limpo Muito bem e agora yeah. preparar a recepção. Okay. Going. All right. Hmm? Coming over. O barril aqui. That's easy. Yes. Finished. I'm coming. Just leave o decoy it there. Colocar de coi aqui. In espanhol. Cineuella. É right <risos> Vou pegar esse cadáver hmm? aqui. Come on. Okay. Okay. I'm coming. Yeah, coming. Colocar aqui. Hum. Essa será a nossa armadilha. Hum. Going. Hum. Yeah. bem, armadilha preparada? Yeah. OK. Going. Hum. Yeah. Consider it done, boss. Bem. Digo decoy. Consider it dokey. Hum. OK. Yeah. Done. E manda o sinal. Isso, e agora, se liga que eles estão vindo. Consider it done, boss. Vamos lá, vamos lá. Go on. Alam, alarm. Vamos lá. Hum. Come All ah, right. Finished. No problem, man. Sure thing. Take the dog, boss. Vai, vai, vai, yeah. vai, vai, vai. No problem, man. Toma isso, ok. Ok. E vamos embora! Finally some action! É isso aí! Beleza!